Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar da venda expressa, tá galera? É um passo a passo aqui que eu vou explicar para vocês onde você vai copiar e colar e vai conseguir fazer venda desde que você siga o passo a passo, não pule etapa desse vídeo, siga ele perfeitamente e você vai conseguir fazer vendas todos os dias. Se você aplicar isso hoje, você consegue até duplicar a sua venda, tá galera? É muito simples e muito fácil o que, que eu vou passar aqui para vocês. É, é postagem no Facebook. E você que está anunciando pode usar essa estratégia para alcançar duas vezes mais gastando o mesmo valor ali, tá galera? É uma maneira muito simples que a gente utiliza aqui e eu modifiquei a minha estratégia onde eu subi lá no Aliô, fiz essa estratégia, deu muito certo, onde eu consegui alcançar duas vezes mais as pessoas gastando o mesmo valor, tá galera? Mas essa estratégia é voltada para post no Facebook, tá galera? Onde você vai não vai investir nada e vai fazer várias e várias vendas. Se você tiver um bom assunto para conversar com seu cliente, souber quebrar todas as objeções que o cliente tem sobre o seu produto, você vai conseguir fazer muitas vendas, tá galera? Todas as pessoas que entrarem em contato com você querendo saber sobre o seu produto, você vai conseguir vender. Desde que você sabe sobre o seu produto, sabe quebrar todas as objeções que o cliente tem. É muito simples, é uma estratégia que eu utilizei. Eu não gosto de fazer spam, eu já expliquei para vocês. É uma estratégia onde você vai publicar o seu anúncio ou o seu post ali no grupo. Onde você vai publicar uma ou duas vezes no máximo e vai fazer com que... É, automaticamente as pessoas vão comentando ali no seu anúncio, tá galera? É muito simples essa estratégia, é uma estratégia de venda expressa, onde você não vai investir nada, nada, nada, se você não estiver anunciando, claro. Não vai investir nada e vai conseguir fazer duas a três vendas. Dependendo do ticket ali, você consegue fazer 100 reais por dia, assim ó, brincando, desde que você... Siga o passo a passo dessa estratégia, muito simples e muito fácil, não pule etapa, senão você vai ficar perdido no, na estratégia em si, tá galera? Então a gente vai aqui na telinha do computador, eu vou explicar para vocês um passo a passo como que você vai fazer, tanto o criativo quanto o, a cópia, a headline que vocês vão passar, né, para você gerar essa curiosidade no cliente, tá galera? Copiando e colando, eu sempre falo assim, copiar e colar... Num sentido assim, você vai ver a minha estratégia, vai adaptar a sua realidade, vai melhorar os pontos que você acha que tem que melhorar e com certeza vai melhorar e vai conseguir fazer muito mais venda que eu. Eu vou passar essa estratégia muito simples e muito rápido. Uns 10, 15 minutos no máximo você vai conseguir entender toda essa estratégia muito simples e muito rápido onde você pode fazer no orgânico e no pago, tá galera? Tráfego orgânico e tráfego pago, muito simples e muito rápido, tá? Então vamos lá para a do computador sem enrolação. Siga a estratégia passo a passo e eu te garanto que você vai conseguir fazer uma venda. Desde que você aplique ela e siga o passo a passo, certinho galera? Vamos lá para a telinha do computador então Perfeito galera, estamos aqui na Bripe, já tô no meu painel onde eu vou promover Caso você ainda não tenha é, o cadastro na Bripe, eu vou deixar aqui o link para vocês se cadastarem Caso vocês tenham, é só seguir esse passo a passo E você que já está anunciando Eu vou dar algumas estratégias para vocês estarem fazendo é, Com que seu anúncio seja mais relevante para o Facebook Mais engajamento ali, tá galera? Então vamos lá Eu estou com o meu produto aqui É um nicho capilar, tá galera? Então eu vou dar continuidade nisso Porque é, eu já estou um tempo trabalhando com nicho capilar Então uma propriedade maior em falar em nicho capilar Por isso que eu não vou escolher outros produtos Mas você pode se basear no que eu vou falar aqui para qualquer tipo de produto tá galera desde que esteja uma amostra grátis que nem esse produto que eu escolhi escolhi ele tem o kit e ele tem uma amostra tá uma Amostra que é enviada com concurso somente do envio tá galera então eu vou explicar para vocês uma estratégia bacana onde se vocês aplicar hoje ainda vocês conseguem fazer venda e vendas diariamente, por quê? Porque você vai estar tá alimentando esse post com a estratégia que eu vou passar para vocês É muito simples e muito rápido, tá galera? A gente tem duas possibilidades aqui A gente pode enviar o cliente para pro... a página de venda Não precisa ter estrutura própria Essa estratégia não precisa ter estrutura própria E você não vai precisar gastar Simplesmente é a estratégia orgânica, tá galera? Uma das melhores estratégias que eu já vi para Facebook na estratégia orgânica a gente sabe que a estratégia orgânica ela demora um pouquinho mais para dar resultado porém essa estratégia se você tiver uma, uma boa conversa uma boa interme com o seu cliente você consegue fazer a venda ainda hoje e diariamente você consegue fazer várias e várias vendas usando essa estratégia que eu vou passar para vocês tá galera é muito simples e muito rápido eu estou com um produto aqui que eu vou promover, aqui, link de afiliado, lembrando galera, se vocês não tiverem o cadastro na Bripe, eu vou deixar o link para vocês se cadastrarem clicou, foi diretamente para o site de cadastro, fez o cadastro ali e já pode escolher vários produtos para você estar tá vendendo, tá galera? Inclusive eu tenho um vídeo explicando os produtos, é, como escolher os melhores produtos, tá, galera? Entrando em contato com o produtor e tudo mais. Aí eu vou deixar passando aqui, o card aqui em cima. Então aqui, ó, eu tenho a opção de mandar o cliente para a página de vendas. Aqui, se eu não me engano, tem duas páginas de venda, ó, página de venda e página de venda. E aqui tem outros, ó, checkout somente para o cartão. Essa daqui eu, eu tenho uma estratégia no Manchat que eu utilizo o pop-up do cartão aqui. E aqui tem outros links. Então você vai usar uma das duas aqui ou eu vou passar para você a estratégia do WhatsApp também que funciona, tá galera? Perfeito, tá aqui ó, tudo bonitinho, então eu vou pegar esse, não vou pegar o link agora Primeiro eu vou montar o que? O meu criativo, ó Eu vou passar a base para vocês montarem o criativo Eu aconselho vocês fazerem isso Achei o produto, verifiquei lá, pedi a afiliação, fui a... aprovado O que... a primeiro passo, o que, que eu vou fazer? Pedir uma foto com algum produto em mãos, tá galera? O... O... Essa estratégia, o produto tem que estar tá em mãos não funciona se você tiver foto só do produto Ou foto um criativo que não tenha o produto em mão Esse daqui Essa estratégia só funciona com o produto em mãos, tá galera? Por isso que é muito, muito fácil você estar tá vendendo Então vamos lá Eu já deixei aqui montado, tá galera? Pra não tomar o nosso tempo aqui Simplesmente pra vocês baterem o olho, copiar e colar, tá? Copiar e colar entre aspas Aqui é o que eu falo pra vocês Não, é, não copie e cole, sempre melhore Achou uma estratégia bacana? Tenta melhorar ela, tá galera? Então aqui ó tem alguns modelos de criativo, que nem, que nem eu falei para vocês. É essencial que o produto esteja em mãos. Aí você vai colocar uma headline bem chamativa. Amostra liberada. Você não vai colocar amostra grátis porque não é amostra grátis, tá galera? Muita gente peca nisso. Coloca amostra grátis quando a pessoa vai entrar no checkout lá ela, ela vê um valor ela, é, ela se sente enganada. Por quê? Porque no seu anúncio tá amostra grátis. Eu coloco amostra liberada ou solicite amostra. Por quê? A pessoa tem que pagar o um envio. Antigamente era mais fácil vender encapsulado. Hoje em dia é o encapsulado ou é, o cosméticos vendido hoje em dia, normalmente envia amostra com panfleto, ali a pessoa dá um upgrade ali, dá um upsell no panfleto que você envia, então normalmente a estratégia encapsulada hoje em dia, ela se baseia na amostra grátis, a amostra grátis, entre aspas, né, a pessoa paga o envio, então você vai pegar uma pessoa que tá com o produto em mão, escolheu, escolheu o produto lá, pediu a foto do produtor que tem alguém tá com o produto em mão, você vai colocar essa headline, amostra liberada, tá galera? Porque vai chamar muito atenção esse amarelo com vermelho. Você pode colocar aqui em cima, que nem eu coloquei, ó, aqui, é, que nem eu coloquei aqui embaixo, tá vendo? Coloquei três, três criativos diferentes aqui para você publicar. E já, já eu mostro, já, já eu mostro o pulo do gato para você estar tá fazendo que seu anúncio ou seu post seja relevante, tá? E aqui, ó, pode ver. A, a outra eu coloquei aqui em cima, tá bom, galera? Então, te, te dei três é, exemplos de criativo onde vai chamar muito a atenção no seu post ou no seu anúncio, tá? Fez esse post, fez tudo bonitinho, o que, que você vai fazer agora? Ah, Wally, mas eu não vou anunciar em grupo, que nem essa estratégia que eu vou passar para vocês é em grupo. Tem pessoas que já tá mais avançada e vão fazer anúncio online, anúncio no Facebook Ads. Ah, Wally, eu não vou promover em grupos, eu vou promover em Facebook Ads, beleza? Pode fazer o mesmo criativo, porém a sua headline, a sua copy, ela tem que ser um pouquinho diferente, tá galera? tem que chamar mais atenção. Essa estratégia eu estou fazendo onde a pessoa não vai gastar nada, nada, nada, nada. Simplesmente ela vai copiar essa estratégia, colar com o pro produto dela e se ela tiver um bom papo com o cliente, ela consegue fazer venda ainda hoje, tá galera? Então aqui ó, perfeito. Eu entrei aqui num grupo aqui ó e já montei essa headline já para vocês também não tomarem tempo de vocês. É copiou e colou. Tá vendo aqui? Ó, é um grupo de vendas aqui da minha região. E o que, que eu vou fazer aqui, ó? Coloquei aqui, é o título, é amostra plus hair. Aqui é um tratamento capilar. Zero, sempre coloca zero para chamar mais atenção ainda. E aqui, ó, aqui que tá o pulo do gato. Ó. Marcando duas pessoas no comentário, vamos liberar o link para solicitação de amostra. Aí aqui embaixo tem mais um pouquinho sobre o produto. Por que disso? Marcando duas pessoas liberamos o link. Assim faz com que seu post sempre vai ficar em primeiro, porque a pessoa vai comentar ali para liberar o link. Você não vai colocar o link direto. Toda vez que ela comentar o seu post vai lá para cima. Então sempre vai ter, sempre vai estar tá lá em cima e vai ter gente vendo. O, a estratégia é o quê? Ela marcou duas pessoas. Então o que que você vai fazer? É, assim que ela marcar você tem duas opções. Pode chamar ela no message ou liberar o link para ela já ali nos comentários, mas aí você tem duas opções, você pode mandar ela diretamente para a página de venda ou chamar ela para o WhatsApp, eu prefiro chamar ela para o WhatsApp, onde eu consigo trocar ideia com ela, trocar um papo ali e ver qual que é a objeção, quebrar todas as objeções e tentar fazer a venda, tá galera? Então você tem essas duas opções de link, enviar o WhatsApp ou enviar é, a pessoa para a página de venda direto. Feito isso, a pessoa marcou duas pessoas, o que, que você vai fazer? Você vai dar... Olá, tudo bem? Vai dar um, um, um bom dia, boa tarde, boa noite para a pessoa que marcou as outras duas e vai esperar um pouquinho. Passou ali meia hora, 40 minutos, você vai dar um oi para a primeira pessoa que ela marcou. Olá, tudo bem? Eu vi que a fulana de tal te marcou aqui, gostaria de saber se você tem interesse em alguma coisa, algo do tipo passou mais duas três horas você vai dar oi para a segunda pessoa que aquela pessoa comentou então seu post só com seu comentário vai subir três vezes isso para cada cliente que a pessoa for comentar imagine se tiver dez pessoas ali no um dia inteiro seu post vai ficar lá em cima essa é a estratégia essa estratégia é muito bacana e muito rápido porque assim todo mundo que entrar naquele grupo vai ver seu anúncio porque ele sempre vai estar no topo porque sempre vai ter alguém comentando sempre vai ter alguém Marcando duas pessoas e sempre você vai estar tá dando um bom dia, boa tarde, boa noite para aquelas pessoas que estão sendo marcadas. Assim serve também para o seu anúncio. Você subir uma campanha de anúncio ali para o seu produto... E começou a ter engajamento, você vai fazer isso daí, ó, marcando duas pessoas... isso se tiver amostra, tá, galera? Se não tiver amostra, você pode dar o um desconto também. Você dá um desconto, aquele desconto de 30% que a gente roda do remark né? Que dá 30% de desconto no produto. Então, você pode falar, ó, marcando duas pessoas aqui, você pode ter um desconto de 30% e tudo mais. Então, assim funciona também nas suas estratégias, tá, galera? Isso funciona na estratégia de grupo. Isso funciona na estratégia de Facebook Ads, tá, galera? É uma estratégia excelente, excelente mesmo e poucas pessoas utilizam dessa estratégia, normalmente as estratégias de orgânico é spam, e eu não gosto muito disso, essa estratégia ela não utiliza de spam, pois você posta uma vez em cada grupo, porém você vai ter que ser muito ágil, porque muita gente vai começar a comentar, então você vai ter que começar a notar quais os grupos que vocês postarem ali, e normalmente você vai postar uma, duas vezes no máximo, e não vai fazer spam, porque eu não gosto de spam, essa é uma estratégia que é muito válida, uma estratégia de é, venda expressa, você consegue fazer várias e várias vendas se você tiver um bom papo com o seu cliente, e isso é muito agradável, você consegue fazer qualquer produto que é, seja do ticket baixo, onde a pessoa está segurando o produto na mão. A pessoa está segurando o produto na mão, você consegue fazer essa estratégia muito, mas muito fácil mesmo. É só copiar e colar aqui, modificar, traz para sua realidade, modifica todos, todos os pontos aqui que você acha que tem que melhorar e sobe essa, esse anúncio, esse post no seu grupo, onde você vai fazer muitas e muitas vendas. Eu tenho certeza absoluta que se você aplicar isso daqui, não tem como você não fazer venda, tá galera? E é uma venda onde você não vai gastar nada, que nem normalmente a amostra... É, o custo, a nossa comissão é quase 100%, 80%, 90%. A pessoa que está promovendo ali a moça grátis, ela ganha mais no upsell, ela não ganha na amostra. Então, se a gente começar a fazer isso daqui, fazer 3 vendas por dia, galera, se a gente conseguir fazer três vendas por dia, praticamente é quase 100 reais, por dia, 100 reais por dia que a gente vai fazer. Simplesmente copiando e colando essa estratégia muito simples e muito fácil, tá galera? Então, essa é a estratégia aí de venda expressa muito fácil no orgânico, onde você não vai precisar investir nada, nada, nada, nada. Simplesmente só copiar e colar e você vai conseguir fazer essa venda, tá galera? Então se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você, tá galera? Não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?